Agora nós estamos com uma página no Facebook, perfil no TikTok, Tok, Kawai e Instagram. E lá você pode assistir aos nossos vídeos e outras novidades e compartilhar tudo com seus amigos. Por isso não perca tempo e acesse os links logo abaixo na descrição. Nosso primeiro caso foi registrado pelo canal Silêncio Obscuro. Na ocasião, o Sullivan retornou à lenda da criatura com um livro que lá foi encontrado. E dessa vez, com a ajuda de uma bruxa, eles irão tentar abrir este livro amaldiçoado. Então, galera, eu já passei o livro na mão da bruxa. A gente está subindo lá. Vamos tentar resolver, ver, ver o que ela me fala sobre esse livro, né? Porque ele não foi aberto, eu não mexi. Trancado Nós iremos ainda. abrir, gente E é bem perigoso estar aqui com o próprio livro Gente, ela quer de volta o livro E ela vai tentar pegar da gente Tá na nossa mão Isso. Então a gente tem que ficar muito esperto com o que vai acontecer aqui hoje Me perguntou. Gente, esse é o pentagrama E se você colocar ele dessa forma Ele é o pentagrama que ajuda Na proteção da natureza e na magia ao contrário, gente, esse aqui é o pentagrama invertido, como se fosse a cruz invertida que vira o anticristo. Aqui estão os dois chifres e a boca. Ela não vira mais uma estrela. Esse é o livro dia diabólico. Repare bem o que tem na mão daquela bruxa. Sim, um cacetete com arame farpado na ponta. Eles são especialistas em caçar criaturas e me parece que é hoje que essa criatura vai perder os dentes. No meio do caminho, algo estranho. Uma van branca bloqueando a passagem. Ué? Uma van, mano. Uma hora dessa, mano. São três horas da manhã, velho. O que você acha, cara? Vamos ver o que, que é isso aí, né, cara? Se galera que não vai... E lá foram eles investigar aquela van misteriosa. Será que é o laboratório? Será que é a galera do laboratório? Nossa Não, senhora, mano. Vamos sair. É a primeira vez que a gente vê isso, galera. Ninguém nunca viu isso. Parece que a galera do laboratório tá aqui, na lenda da criatura tiver muita gente no laboratório aqui entendeu essa é a real coisa. dá medo da nossa própria vida entendeu a nossa própria vida pode estar em perigo aqui a bruxa parece que há alguma equipe de cientistas no local estudando a criatura será que é a equipe do laboratório orquídea se esse ser misterioso caiu nas mãos de pessoas erradas a humanidade pode estar correndo perigo Acabamos de receber a informação de que há pessoas fortemente armadas no local. Galera, mas, mas acabou a brincadeira, velho. Ele tá armado. Júlio, é. tá Será que o exército também está envolvido nisso? ferro. É. Cuidado, velho. Mano. Eles querem abrir a criatura. Eles querem quê? Eles vão abrir a criatura. mais duas Eles querem colocar os órgãos dentro daquelas caixas. Essas um caixas é para colocar os órgãos. Parece que a equipe do laboratório Orquídea está querendo abrir a criatura, remover seus órgãos e pôr em caixas para gelar. Detalhe, com a criatura ainda viva e sem anestesia. Nossa mano, estão levando a criatura embora. Não vai não, não vai não vai não vai não Calma bruxa, calma! A gente vai atrás! Deus queira que esses cientistas clandestinos não tenham planos malignos com a criatura. O nosso próximo vídeo foi registrado pela deputada Joyce Hausman em 2018. Neste dia ela recebeu um pacote misterioso na porta de sua casa. Ao abrir, ela teve uma experiência que só se via em filmes de terror. Sim! Ela recebeu uma cabeça de porco e um bilhete com um recado que ela nunca mais irá esquecer. É algo que lembra muito o filme Jogos Mortais. E você, o que faria se recebesse um presentinho desses hoje em sua casa? O nosso próximo vídeo foi registrado por circuito de monitoramento de um prédio. Dois irmãos estavam descendo pelas escadas do quinto para o quarto andar, quando no meio do caminho um vulto negro fantasmagórico atacou um deles lhe aplicando vários golpes. São imagens perturbadoras, pois acaba provando que o mundo espiritual pode intervir no mundo material. Detalhe, o vulto não foi apenas captado pela câmera eles também viram a olho nu aquela coisa maligna. Agora um vídeo inexplicável gravado no estacionamento de um shopping mostra uma escada descendo uma ladeira andando que nem gente. Explicações é o que não faltam, desde linhas de pesca a puxando para baixo, questões físicas e ainda aqueles que sugerem que a mesma esteja possuída por alguma coisa. Bom, não podemos oferecer uma conclusão, portanto cabe a você tirar a sua. O nosso próximo vídeo mostra a aparição de um estranho objeto voador pairando no espaço na Itália durante uma reportagem da Globo sobre aquela doença cujo nome não pode se pronunciar. Nas imagens vemos uma pequena esfera branca fazendo uma curva acentuada em alta velocidade. Eu não sei se você também percebeu a passagem de um vulto negro enorme indo para trás daquele edifício. Seriam pássaros, drones ou algo advindo das estrelas? de acordo com a fonte da gravação. Este vídeo foi registrado por astronautas que preferiram não se identificarem, pois temem pela própria vida, já que supostamente foram proibidos de divulgar tais imagens. Parece que eles captaram um objeto gigante em forma de charuto voando em direção à Terra. O mais assustador é quando começa a radiar diversos feixes de luz ou energia na cor azul. Como não bastasse, o objeto simplesmente desapareceu no cosmos sem deixar rastros. Teria ele sido transportado a uma outra dimensão ou galáxia? Será que as imagens são reais? Deixe a sua opinião nos comentários. O vídeo que se segue foi gravado no México e pode lhe causar desconforto. Essas imagens muito antigas mostram o homem liberando de dentro de uma caixa várias criaturas humanoides muito pequenas e agitadas. Será que esta é a prova de que os duendes realmente existem? E se parece estar mais acanhado? Por outro lado temos um que corre enlouquecidamente de um lado para o outro. O próximo vídeo foi gravado na Índia por um grupo de amigos que voltavam da balada. No meio do caminho eles viram uma criatura humanoide horrível saindo de dentro do mato. A criatura estava despida, possuía uma pele meio amarelada e pegajosa e uma cabeça um pouco mais avantajada, talvez para acoplar um cérebro maior, característica típica da visão popular de um humanoide extraterrestre. Cozé? O nosso próximo vídeo foi registrado pelo canal Rodoxi, na ocasião, ele foi visitar o túmulo de Lázaro Barbosa, o serial killer, que dentre outros crimes, eliminou um homem a golpes de machado. Depois de identificar o seu túmulo bem relaxado, já que nem sua família fez questão de enfeitar, eles começaram a tentar fazer contato por meio do Spirit Box. E acredite se quiser, direto do inferno, Lázaro se pronunciou. Pode falar o teu nome pra mim? Nome? Meu nome é Roblox. e o teu nome, qual é? Tu O nosso último vídeo foi publicado no TikTok. nas imagens vemos o um momento em que várias pessoas encontraram uma estranha criatura caída na areia de uma praia na Indonésia. Se esta criatura for real, descobrimos que as sereias não são tão bonitas como nos desenhos. Em outras imagens divulgadas pelo perfil, mostra imagens da criatura já capturada. Enfim, eu quero saber a sua opinião nos comentários acerca dessas imagens.